Essa semana vai ser uma semana de grandes e intensas mobilizações. A Frente Brasil Popular está chamando de maneira muito especial os dias 15 e 17. Dia 15, sexta-feira. Dia 17, domingo. Vá para a rua mostrar que o Brasil não aceita o golpe. Vá para a rua dizendo que nós queremos e vamos lutar por um país melhor. Vamos tomar Brasília, vamos ocupar Brasília, vamos fazer grandes atos aqui no Rio de Janeiro, vamos fazer grandes atividades. 15 e 17 são os dias de luta, os dias de estarmos na rua, os dias de mostrarmos que não vai ter golpe.